O papel da psicologia na construção de um mundo melhor foi o tema da mesa redonda Psicologia, Ciência e Globalização. O assunto chamou a atenção de participantes do 4 Congresso Brasileiro de Psicologia durante o segundo dia do evento. Para a psicóloga Carla Andréa Ribeiro... É um tema pouco tratado na psicologia. É um tema que incorpora toda uma visão teórica de mundo e de como o mundo se configura contemporaneamente e a relação com a psicologia e o papel do psicólogo na sociedade. Ele faz link de coisas que no cotidiano a gente não costuma refletir e pensar. né? Ele traz elementos macros de visão de mundo, de relações teóricas, de pensamentos contemporâneos sobre a subjetividade, que no nosso cotidiano na prática profissional são temas que não ganham uma dinâmica prática. E como se trata de globalização, psicólogos de outros países também participaram do debate. Para Emílio Moiano, que veio do Chile para o evento, a discussão ainda é pequena. E a psicologia, enquanto ciência nova, vai se especializar em temas complexos como esse. Ainda há um tema que não foi tocado, que é o tema dos métodos, que acredito que é importante porque a veces se piensa que la psicología puede tal vez utilizar un mismo método para distintas de sus especialidades. Y las especialidades son necesarias, como muestran las ciencias más maduras, más velias. Comienzan siendo campos recortes del saber pequeños, pero a medida que maduran, que amadurecem e progressam, se vão formando especialidades. Para o vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia e palestrante, Rogério de Oliveira, a psicologia precisa assumir o papel de construtora desse mundo globalizado. A sociedade humana ela está inserida nesse processo de globalização. A importância é porque a psicologia ela tem que responder, em relação a esse processo humano, qual que vai ser o papel dela, o que, que ela vai defender enquanto projeto ético-político, se um projeto voltado para garantir que o sistema tenha sua supremacia ou se ela vai se posicionar enquanto uma construção teórica e uma profissão que busca a redução das vulnerabilidades e das diferenças que essa própria globalização tem trazido para o ser humano.